E aí galera, tranquilo? Tá gravando, hein? É, é, é. Fala aí, vamos fazer. Muito obrigado. Inscritos. 500, inscritos. 500 inscritos. Agora dobra, hein? 500. Agora dobra. A gente não tinha meta, agora a meta dobra. Beleza, agora vamos falar normal. É isso. Alguém anuncia aí? Eu anuncio, pode deixar. Um, dois, três. E aí galera, tranquilo? Dr. Hoops aqui. Está fazendo esse vídeo pra agradecer aí os mais de 500 seguidores. 100 seguidores no canal do YouTube mais de 500 seguidores no Instagram. Mais de mil views em menos de um mês. E, mano, vocês que ajudam a gente, mano. Vocês vão dando feedback. A gente vai trabalhando pra fazer aí o vídeo, o vídeo sempre melhor, com o material melhor. E é isso, mano. Vocês estão ligados. Se precisar de alguma coisa, vai falando com a gente. Vai dando toque, vai dando ideia. E fala aí. É nóis rapaziada, valeu aí é mais de 1.000 views Continuem Bala Continue. bem curandeiro Continuando Curandeiro Tatá, TT, cabelinho 2.000 mil é mil views é eu isso. começo as É isso <risos> é. Ó, a gente dá uma aposta que se passar de 3.000 views o Bala vai raspar a cabeça Ei, tá louco? Não, tá louco. Não vai sim Vai, vai, vai raspar os caras estão de prova Nem de prova Nós os caras, né mano, os caras são muito sesques que aparecia, aparecia, apareci Mecada, é isso, mano, que a gente é que que quer agradecer, é que agradecer aí que vocês dando esse você. suporte, curtindo os vídeos, a gente tá vendo que vocês estão gostando bastante, a gente tá trabalhando pra caralho, nem tá dormindo direito, e tá bem fotógrafo de camisa, bem gestor, gestor viu? bem gestor. Fala, gestor. Custo zero, né, sou gestor, qualquer momento, qualquer coisa pode eu posso acontecer. E eles, vamos continuar trabalhando. Vai, vai. Vai, vai. ¡Suscríbete sí,